Puzinho! O oh, cabeça oca, você em cima, olha aqui pra baixo. Anda logo. Você deixou a TV ligada. Eu não cabo dinheiro! Vira um pouco pra cá. Vai começar o programa dos galantes. mudei de canal. Senão eu vou peidar. O genando, caralho, traz as últimas notícias. Um cocôzão invadiu a cidade. Aê! Ai, ai! ai, ai. É cabeça de bagre, tá dando merda na cidade nesse canal! A cidade tá sendo atacada por um pelotão, vamos ter que ir pra lá! Me deixa falar com ele, seu cabeça de bagre! A gente cansa seu amigo! Amigo! Para! Para... Para... Calma, calma, calma, não precisa ter dúvidas. <risos> Beleza! <risos> Vamos, cocôzão! Ande mais rápido, ande mais rápido, seu tolente imundo! Ima, Ima, Ima, Ima, Ima, Ima, Ima... Ima, Ima, Ima... Ima, Ima, Ima, Ima, Ima... Então chegamos na fábrica! Vamos destruir esse edifício! Ninguém vai botar a bunda na privada! Basta. Não é possível que exista uma privada depois da minha de E aí mesmo, você não pode destruir esta propriedade. Só um ah, os que, cozido, cozido, que, marido, peço, que, peço, que estamos de meus gostamos de perder. Ele é um de nós tamanho família, rapaz. Oh, ele é um cuzão. Calem a boca, eu sou homem e vocês não sabem quem pagou essa merda, afinal. Oh, que merda! <risos> e solta seu tolete ambulante, cara de cocô falante, cheio de milho petulante. <risos> Vou ficar esperando ele aqui com o cu na mão, mas não vou desistir de derrotar esse pedaço de bosta ambulante. <risos> <risos> Tenho medo de você, não. Olha só. Tô cagando de medo, você não vai conseguir me assustar com essa máscara de cocô aí. <risos> aí você sabe que eu tô precisando ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro, amigão. É.